Olá, aluno. Meu nome é Elisângela da Rosa Broeto. É com a imensa satisfação que me apresento a você como professora da disciplina Empreendedorismo 1, neste segundo período do curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou graduada em Administração pela UVV, especialista em Marketing de Tecnologia e da Informação pela UFES e mestre em Economia Empresarial pela UCAN, Rio de Janeiro. Sou professora universitária desde 2002 e, desde 2004, trabalho com a disciplina Empreendedorismo. A minha experiência com alunos do curso da área de informática data de 2009, atuando como professora das disciplinas empreendedorismo e teoria geral da administração no curso Bacharelado em Sistemas de Informação Presencial do IF Serra. Tenho 5 anos de experiência na gestão de incubadoras de empresas de base tecnológica e atualmente sou professora e coordenadora adjunto do Pronatec, IF Serra. Empreendedorismo é muito interessante e, com certeza, vai agregar muito valor à sua formação profissional e pessoal. Encare esta disciplina como um desafio, como tantos outros que a vida lhe oferece. Um dos objetivos dessa disciplina é mostrar aos alunos a importância do estudo do empreendedorismo, do desenvolvimento da postura empreendedora, assim como onde e como o profissional de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas poderá inovar com suas ideias, seus conhecimentos adquiridos no curso, seus planos estratégias e ações de forma empreendedora no mercado de trabalho. Nesta nossa disciplina, você conhecerá os conceitos gerais inerentes ao empreendedorismo, bem como o perfil empreendedor. Trabalharemos também com os conceitos relativos à geração da visão, da oportunidade e da criatividade. Para complementar a disciplina, apresentarei o plano de negócios como ferramenta para minimizar os riscos na hora de abrir um negócio. As aulas terão como base a leitura do material impresso e de textos complementares, que servirão como base para a realização das atividades. Poderão ainda ser utilizados outros recursos, como palestras, vídeos, filmes, debates, por meio de fórum e trocas de experiências, que servirão como estímulo à sua participação e engrandecimento profissional. Com relação à bibliografia, a disciplina foi estruturada tomando como base livros, artigos científicos e publicações diversas, impressas ou em mídias. No decorrer dos estudos, teremos muitas atividades. Dessa forma, é muito importante ficar atento à agenda de cada semana, para que cada etapa seja feita no prazo estabelecido e, com isso, evitar o acúmulo de tarefas. Sabemos que os compromissos e obrigações são muitos e diversificados. Isto é uma realidade na sociedade moderna em que vivemos. Contudo, será necessário que estejamos comprometidos com os estudos e conscientes do nosso papel como participantes do sistema EAD. Com disciplina e dedicação, tenho certeza de que alcançará o um sucesso almejado. Por fim, gostaria de lembrar-lhe que você não estará sozinho nessa jornada, pois como já sabe, poderá contar com os tutores presenciais e os tutores à distância para tirar dúvidas sobre o conteúdo da disciplina. Desejo a você um excelente estudo e um forte abraço.